Bom dia, pessoal! Fábio aqui, canal do lado de cá, com mais um vídeo rápido para poder bater um papo com você sobre o relatório anual da imigração que foi liberado agora dia 31 de maio de 2019 falando sobre os dados, trazendo os dados da imigração do ano de 2018 comparado com os quatro anos anteriores, então 2014, 15, 16, 17 e 18. Uh, foi liberado agora, fazem alguns dias, acho que dois ou três dias e eu quis fazer esse vídeo para poder passar os dados para vocês, porque os dados não mentem e para você poder tirar sua própria conclusão se a imigração melhorou ou piorou com o governo Donald Trump e se era melhor ou pior como dizem aí algumas algumas mídias uh, durante o governo do Obama o, e o governo Bush e tudo mais eu vou colocar o link do documento que está disponível no site da imigração eu vou colocar o link do documento na descrição desse vídeo para você se você tiver mais uh, uma curiosidade igual a minha se assim, quiser ler o documento inteiro você pode acessar o documento ele está em inglês tá mas você pode acessar o documento aqui, clicando no link abaixo na descrição. Vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá? Então, vamos lá, uh, vamos falar do documento N-400, que é a naturalização. Entre do, em 2014, nós tivemos uh, 720 mil, deixa eu aumentar aqui, porque tô ficando meio cego, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando cego. Nós tivemos 720 mil uh, pedidos de, de ajuste de status, de pedido de Green Card, e 653 mil foram aprovados. Em 2015, 806 pedidos e 730 aprovados. Em 2016, 839 uh, pedidos 753 aprovados. E em 2017, 790 mil pedidos e 707 aprovados. E em 2018, tá? 2018, com o governo do presidente Trump, uh, 849 mil pedidos muito mais pedido do que qualquer, qualquer outro ano, acho que o ano que chega mais perto foi 2016, com 839 mil, e 756 mil, o maior número dos últimos quatro anos aprovados, tá? Então, uh, o, o número que chega mais perto aqui foi de 2016, que foi 753 mil. Então, em 2018, uh, com o governo do presidente Trump, um, aprovou-se 3 mil a mais do que uh, qualquer, qualquer governo dos, dos últimos quatro anos. Um, então continuando a gente eu vou passar para vocês também reajuste de status porque muita gente faz isso tem algumas categorias isso é quando você vamos supor vem com visto estudante e você ou visto de turista e você reajusta para o status de estudante ou quando você vem com sei lá um visto de turista e reajusta para status de trabalho ou você vem você casa ou você pede uma petição por família vem com visto de turista e, e o marido vem arruma um emprego e daí a esposa pede um reajuste, qualquer reajuste de status. Trocou do status A pra B, é reajuste de status. Tem algumas categorias aqui, tem família, tem emprego, tem refugiado e asilo, e tem todos os outros que se enquadram nesse lance de um, turista pra estudante, pra trabalho, pra isso e pra aquilo. Então eu vou pegar só nessa parte de todos os outros, tá? E se você quiser ver as outras categorias, você pode vir uh, uh, vendo o documento abaixo, é a figura número 2, Mas só nessa parte de todos os outros, tá? Então, em 2014 ou, houveram 68 mil, em 2015 73 mil, em 2016 88 mil, em 2017 2018, 88 mil e em 2018 esse ano que passou agora 102 mil, tá? Então olha só, em 2016-2017 88 mil, em 2018 102 mil. Uh, vamos continuar aqui. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Já deu quatro minutos. Então eu vou fazer mais um, pegar mais uns dados aqui rapidinho. Vamos ver qual que é esse. Esse daqui é são os pedidos de asilo político. Então tem uh, aqui eles colocam três tipos de formulário, que é o I589, o I870 e o I 899, eles são três tipos diferentes de pedido de asilo político, um é sobre uh, a, a, a affirmative of asylum, que é tipo um pedido af, confirmado de asilo, uh, o outro é um, medo coerente, vamos colocar assim, se a pessoa tiver um medo coerente, fizer um pedido de asilo baseado naquilo, ela, ou um, um medo que é de verdade mesmo, esse é o, é o formulário diferente que, que eles preenchem. E quando a pessoa tem um, um, um medo, reasonable fear, um medo, um medo razoável, vamos colocar assim, é, é um formulário diferente. Então, eu vou. Eu, eu não vou falar desses formulários, tá? Mas eu vou só, uh, rapidinho aqui, na verdade, eu vou passar a diferença. Uh, 2018, para um, esse medo uh, affirmative of asylum, em 2018, eles tiveram 81.900 Tá? Uh, e o, qualquer, uh, comparado com qualquer outro ano, o que chega mais próximo foi de 2017, também no governo Trump, que foi 50.800, e depo uh, depois no governo Obama, em 2015, 40.000. Um, o, o, o medo acreditável, vamos colocar assim, não, não sei qual é, Credible Fear, não sei como que eu falo em português, uh, em 2018, 97.700, 2017, 80 mil e o que chega mais próximo foi no governo Obama em 2016, que foram 92.000. Então, no, Trump, 97.700, no governo Obama, 92.100. Um, um, reasonable Fear, que é aquele medo razoável, de novo 2018 11 mil pedidos 2017 10 mil 2018, 2018 2017 10 mil, 2016 9.500 2015 9.200 e 2014 9.700 então o mais próximo aí comparado com o governo trump foi de 2014 com 9.700 e o trump foi com a 11 mil. E as entrevistas com refugiados, tá? Então, cada aqui é uma contagem de quando o refugiado foi e sentou com um oficial de imigração e foi entrevistado. Em 2018, houveram 26.400 entrevistas. Em 2017, 49.300. E em 2016, que foi o governo do Obama, teve um número bem maior. É por isso que eu tava meio gaguejando aqui. Foi 125.200 eu falei que não fazia sentido, mas acabou que faz porque são ah, é, a matemática é adicionando os números de todos os formulários. Então, pelo que eu estou vendo aqui, praticamente no governo Obama, todo mundo que pediu asilo político foi entrevistado. Ou praticamente todo mundo. Teve acho que 9 mil que não foi. Uh, enquanto no governo Trump não foi isso, tá? Houveram muito mais pedidos, muito mais pedidos de asilo, mas nem todo mundo foi entrevistado. Só 25.400 foi, foi pedido, foi entrevistado. Uh, então nessa categoria de asilo político, no governo Obama, houveram muito mais entrevistas do que, do que o, no governo Trump. Pedido de autorização de trabalho, tá? Eu vou parar. Por esse, nesse gráfico aqui, se vocês quiserem um pouquinho mais de informação, você pode checar aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas pedido de autorização de trabalho, então é, quando você faz um visto de trabalho, de, independente do, de qual tipo de visto de trabalho, qualquer tipo de visto de trabalho, ou quando você pega um, o green card, antes de pegar o green card, você entra naquele processo, você faz o um pedido de trabalho, de visto de trabalho, não de visto de trabalho, de autorização de trabalho. Tá? não é visto de trabalho é de autorização de trabalho então quando você pega o, aplica para o green card você pode pedir uma autorização de trabalho para ir trabalhando até que sair o green card então uh, e tem outros casos também que você pode pegar essa autorização de trabalho então aqui uh, é só aprovado é só os que foram aprovados ou só os pedidos de autorização de trabalho em 2014 1.300 2.015 2.200 em 2016, 2000 em 2017, governo Trump, 2.263, em 2018, 1.780, então o maior número aqui foi no governo Trump em 2017. Uh, comparar O que chega mais próximo foi o do governo Obama em 2015 com 2.200, então 2.300 uh, versus 2.200. Então é isso aí, galera. É, era pra ser um vídeo rápido, acabou ficando com 9 minutos aí, quase 10 minutos, uh, pra mostrar pra vocês um pouco dos dados do que acontece, o que tá acontecendo com a imigração. Esses dados estão disponíveis no site da imigração, pra você tirar suas próprias conclusões sobre se a imigração melhorou, se a imigração piorou, se era melhor no governo Obama, se era pior no governo Obama. Uh, vocês uh, são inteligentes o suficiente para tirar suas próprias conclusões e não ficar acreditando nessas coisas que aparecem aí nas mídias sociais, porque é lógico que uh, todas, a maioria das mídias sociais são aparelhadas para te causar medo. Então, eu acho que contra dados não há argumentos. Então, se você quiser um pouquinho mais de informação, clica no link aqui abaixo. Uh, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!